Jardineiro e paisagismo, cada dia está aprendendo mais, só de rosas. Eu falei com o agricultor, 5 mil espécies de rosas. E na nossa, aquela, nossa mata atlântica, a gente tem aqui a, essa paineira, temos jaca, temos pé de mamão e muitas espécies. Mas cada dia vai aprendendo mais, porque cada dia é novo segmento. Você faz o jardim do jeito, no outro dia fazer do outro jeito.